Dele, mas quando você não conhece, é ele que fica assim: Ei Gil, estou aqui, Ei Zé, estou aqui, vem, vem pra cá, aqui está melhor, venha pra cá, aqui é a graça, eu quero, eu quero que você me conheça. Então, quando você começa a entender e a compreender quem de fato ele é, aí você se apaixona por ele. Eu vi uma história hoje de uma jovem. Eu tinha visto essa pregação, mas tinha esquecido essa pregação. É do pastor Lucio, um dos maiores pregadores aí para jovens da Lagoinha, ali de BH. E ele tem um tema que é Loucos por Jesus. E ele falou assim: que tinha uma criança que ela não era cristã. E aí, no começo da mensagem, ele fala assim: tem gente que leva dias e dias para se tornar louco por Jesus. Mais uma criança em uma só noite Ela se tornou louca por Jesus Na primeira noite Só que a sua família era de origem é, árabe Ela não acreditava, a família não acreditava em Jesus Mas esse Jesus se apresentou para ela Ela se apaixonou loucamente por Jesus E ali quando ela chega em casa e fala com o pai Pai, eu sou cristã não, mas aqui a gente não é cristão, a gente não aceita, você vai apanhar. E aí ela apanha. E chegou e no final ela disse assim, mas eu quero ser crente. E aí o pai ficou chateado e aí ela saía no outro dia e ia para a igreja, Chegava lá ela já estava chapada, ela estava apaixonada por Jesus. E por causa disso seu pai, ele tinha um pecado, ele era esse pai todo dia, ele bebia, bebia, bebia. E quando a criança, ela voltava do culto, o pai aí, batia. Batia nessa criança. E aí ele falou pra ela assim, toda vez que você for pra igreja dos crentes, quando você chegar em casa, você vai, ela. ela não tem problema, pode me bater, mas eu sou crente. E ali, essa criancinha, ela vai seguindo dias e mais dias. E todo dia o pai batia nela. Todo dia. Mas ela não negava Jesus por nada. Enquanto outros que já estavam na igreja, ficam tendo o poder de, da liberdade de expressão. De poder querer se apaixonar por Cristo, não tinha conseguido encontrar Jesus de como aquela criança. E chegou um dia que essa criança ela teve uma oportunidade de cantar na igreja. E ali deram um vestidinho branco para ela e ela foi pra igreja e ela foi cantar pra Jesus ela cantou um rio muito bonito e o seu pai estava chapado ali e veio de encontro encontrou ela no meio do caminho pegou essa criança jogou no chão bateu tanto nela e aí acabou que quebrou a cabecinha dela que ele jogou ficou sacudindo, girando ela que ela bateu a cabeça no meio fio e aí saiu a massa cefálica e ela ali tranquila porque ela estava vendo, ela viu Jesus ela conheceu Jesus aí as irmãs correram, pegaram e levaram essa criancinha para ali, botaram no banco e quando botaram no banco e quando ela conseguia voltar à tona ela, diz, ela perguntava, meu vestido e aí eu pessoal ah, mas o vestido ele está todo ensanguentado. aí ela apagava de novo, aí quando ela acordava de novo, ela falou, meu vestido branco cadê? E ali o pessoal dizia, você está vestida, pronto, não tem problema. E aí o pastor foi e perguntou para ela, o que é que você está vendo? Eu estou vendo Jesus, ele está vindo me buscar. E ali, nessa que Jesus está vindo buscar ela, aí o pastor pergunta para ela, o que é que ele está dizendo para você E por que tanto você quer esse vestido branco? Pagou um preço de sangue, mas quando eu cheguei lá em cima, eu quero estar com o meu vestido branco para dizer que valeu a pena morrer com ele toda a manchada de sangue. Aquilo foi muito forte, e aí deu para compreender o tanto da nova aliança. Eu falei: é isso mesmo que você quer tá falar. Então, isso é muito forte. o que essa graça tem para nós, nós vamos entender que vai chegar um dia que vamos ser perseguidos, vamos ser calamidades, a polícia vai correr atrás de nós, vamos ter que se esconder, e não vai demorar, isso já está próximo a acontecer, mas se eu e você não se apaixonar como essa criança se apaixonou por Jesus, Isso aí é só um paliativo do que está acontecendo no mundo. Essa é a Mas vai chegar um momento em que haverá um nível de perseguição e afronta. Que você vai tentar se esconder até o seu próprio parente entregar As pessoas vão te entregar aqui. Ou você começa a ter a aparência de Jesus. Falar como ele fala. Se vestir como ele se vestia. Chegará ao ponto que será impossível as pessoas não dizer que você é de, si. você é de si. E aqui os, os doutores, os fariseus ali perguntaram para esse um pecador. Nós sabemos que ele é pecador. Mesmo. Então quando a graça de Deus ela vem pra mim, para você ela vai te fazer você enxergar Jesus. e quando você começa a enxergar de novo, você agora não está mais preocupado com o seu pecado, você está preocupado em querer encontrar Jesus porque quando você consegue encontrar ele você vai querer o adorar e esse homem ele quis o adorar Santa Senhor. ameaça você ficar em pé, né? porque o inimigo não quer que você ouça essa palavra. Aí fala assim, então lhe perguntaram, o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Duas perguntas. E ele respondeu, já lhe disse, e vocês não me deram ouvir. Porque querem ouvir outra vez Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Glória a Deus Você entende isso? Então insultaram e disseram o discípulo dele é você Nós somos discípulos de Moisés Quando você é discípulo de Moisés Só existem duas formas Ou você é discípulo de Moisés Ou você é discípulo de Cristo mas a Bíblia vai te relatar daqui a pouco quem for discípulo de Moisés a Bíblia mesmo vai te mostrar assim um véu será colocado em seu coração o véu que era colocado na face de Moisés era para que a todos aqueles que estavam embaixo não conseguissem contemplar a glória que estava sobre a face de Moisés mas agora quem existe a nova aliança mas se você quiser andar pela velha aliança, o véu será colocado em seu coração. É por isso que existem muitas igrejas que estão vivendo entre a velha e a nova aliança. Por isso que a maioria das igrejas, vou botar em 98% da igreja, está andando perdida porque tem um véu sobre o seu coração. Eles querem ser rígido. Eles querem aplicar a lei a ris. E quando você conhece a Cristo, você vai apresentar o amor de Jesus. E quando você apresenta esse amor de Jesus, quem tem que fazer o cara parar de pecar é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que vai te convencer que não é para você chegar ali e se lambuzar. Não é para chegar ali e ficar beijando na boca e é pescurinho ali. Não é para fazer as coisas. O próprio Espírito Santo eu tenho não é o que eu tenho planejado. Isso é o que eu fiz é essa é graça. Eu graça Isso é o amor de Deus conosco é o que Isso é muito forte que eu falei isso é mistério. Isso é muito impactante. Santo é o Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Então assim, para você que quer viver com Cristo Jesus, tem pessoas que não vai saber de onde é que você vem. Porque você é, é semelhante a Ele. E como você é semelhante a Ele, só vai conseguir entender o que sai da sua boca. Se tiver o coração até a Ele isso é graça isso, aí, isso é muito forte santo então quando a graça ela se apresenta você fica de fato apaixonado pela graça quando você começa a olhar para a lei, é né, como o irmão Gilmar ele falou Mas a lei é problema Você vê ele mencionando três vezes Se não me falha a memória Que vai lhe julgar Sete vezes O seu pecado Imagina Ele vai virar as costas Para você lá ele ele vai virar as costas para você. Ele vai pegar, ele afligir o cara vai correr doido. Tá lá, em outras palavras tá dizendo: você vai correr doido, como se tivesse alguém atrás de você. Pensa